Salve galerinha sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje muitos já estavam esperando, pois o vídeo de hoje vai ser o especial mil inscritos, esse vídeo era pra ter saído ontem, mas eu tava resolvendo algumas coisas aqui no canal, a primeira coisa foi que agora eu monetizei o meu canal, sim, Agora eu vou começar a ganhar dinheiro com o Youtube, a segunda coisa é que se vocês olharem agora, no meu canal ele tem a aba comunidade, então eu tive que fazer umas coisas para ele aparecer, mas bom é isso. Continuando o vídeo especial de mil inscritos, eu vou fazer os desafios que eu mandei vocês deixarem no vídeo anterior, então bom o vídeo vai ser esse, então bora. O primeiro comentário é do Antônio Star. Vença três partidas de Mortis só usando o dash, espero que consiga cumprir. Manda salve seu mito. Caramba! Vocês querem ferrar com os meus troféus mesmo né? Tá bom então, e salve pra você, Anthony. Então né, vamos fazer o primeiro desafio. Mas ó, oh, em vez de ser três partidas vai ser só uma, ok? Já tô aqui de Mortis, e o mapa que tá aberto é o Passarela Real. Então né, bora tentar fazer o desafio. Já começamos a primeira partida, por enquanto tá tudo bem. O Edgar tá me seguindo. Socorro! Ah, mano. De novo esse corvo. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu estou no limite mesmo Eu tenho vergonha de falar isso Ai cara, já estou com muita raiva Tomara que nessa partida eu consiga Bom cara, eu sei que eu fiquei em segundo lugar, mas bom, era um Edgar então eu considero que fiquei em primeiro lugar então, desafio concluído. Então, bora pro próximo. O próximo desafio é do King It Dark 6. Ganhar uma partida no combate sem pegar cubo de poder. Manda salve. Que malvado. Ok, é quase um desafio impossível mas tá bom. E salve pra você Dark. Bom, eu vou tentar concluir esse desafio com a minha Bia, então bora. Ah, ah, ah, mano, por que eu peguei esse cubo de poder? <coughs> OK, tá tudo bem. Bom cara, eu não conseguir concluir esse desafio então, desafio não concluído. Bora pro próximo desafio. O próximo desafio é do Dark Sun. Vai de Edgar, quando você matar 3, fica parado por 10 segundos, mapa, combate solitário. Ok. Então bora. Já começou a primeira partida do desafio. Então como vocês viram, eu completei a missão por um tris, então bom, desafio concluído. Agora bora pro próximo e último desafio. E é o desafio do Aeroplay. Vença de Frank no combate sem bater e nem rodar para ninguém, só mandar emoji. Só vale se for em primeiro lugar. Bom ok, mas já que você não falou, se era combate solitário ou combate duplo, então eu escolho, e eu escolho, o combate duplo, porque eu vou atrapalhar os outros aí vai ser mais engraçado. Mas só que nesse desafio só vou jogar uma partida. Se eu ganhar vai ser desafio concluído, e se eu não ganhar em primeiro lugar vai ser desafio não concluído, então chega de papo e bora pro vídeo. Ah, cara, eu apertei sem querer, eu ia usar o emoji Ah, poxa Ah, galera, poxa, eu pensava que eu ia conseguir esse desafio Vocês viram lá, eu ia usar o emoji, mas sem querer Eu apertei na tela e foi um tiro Então, desafio não concluído Bom então galera o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado, se gostou deixa o like, se não gostou problema seu, e se você é novo ou nova aqui no canal não esqueça de se inscrever, então até o próximo vídeo, tchau!